Oi pessoal, meu nome é Lucas, eu sou administrador e voluntário da Wikipédia em português. Hoje eu vim falar com vocês sobre alguns acontecimentos recentes ligados ao artigo sobre Paulo Freire da Wikipédia em português. Não sei se todos sabem, mas o artigo ele foi editado por um IP, aparentemente ligado ao governo, que inseriu informações é, parciais e que muitos consideraram incorretas. É, isso gerou bastante cobertura por parte da mídia, o próprio Instituto Paulo Freire gerou uma nota pública é, se referindo a essa edição, a, essa, a essas informações que foram inseridas, contestando uh, o conteúdo delas, mas nem, ninguém até agora chegou a mencionar o que exatamente aconteceu na Wikipédia português. o que foi que os editores fizeram para reverter essa, esse problema que aconteceu com o IP ligado ao governo. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para informar o que foi acontecer exatamente na Wikipédia em Português. Então, estamos aqui no artigo sobre Paulo Freire. Esse artigo encontra hoje, inclusive, protegido contra edições, como a gente pode ver nesse cadeado azul lá no canto à sua direita, que significa que ele está protegido contra edições de inovados. Voltando aqui à esquerda, a gente vê a aba de artigo, que é onde se encontram as informações sobre o artigo, Todo o conteúdo dele. A aba, a, ao lado, é a aba Discussão. É nessa, nessa aba que os usuários se encontram, é, discutem para discutir melhorias sobre o artigo, algum, qualquer probleminha com o artigo, alguém vai lá e comenta, olha, acho que precisa melhorar aqui, isso, aquilo. E, alguém, e fica registrado essa discussão que, é, que acontece sobre o artigo. Caminhando um pouquinho para a direita, a gente vai ver aqui os botões... É, que permitem o acesso à caixa de edição, ou seja, a gente clica nesses botões para poder editar, e aqui mais à direita é a aba V Histórico, que é o foco desse vídeo de hoje, Que essa aba ela registra todas as ações que aconteceram no artigo. Enfim, é, então aquela edição problemática que foi feita pelo IP, ela vai ser encontrada nesse histórico E a gente vai achar ela agora. Então eu vou descendo aqui, aqui está a página de história, com várias edições Eu vou descendo até o dia 28 de junho, que foi quando ocorreu essa edição Que gerou todo esse problema Então a gente pode ver aqui que foi esse O IP que fez a edição considerada inadequada Que foi feito no dia 28 de junho, às 16 horas e 51 Lembrando que esse horário está 3 horas acima do horário de Brasília Então, como isso tudo fica no histórico, na impede registrado no histórico é possível acessar essa edição e ver que ele realmente inseriu um texto aqui está o registro do IP e aqui está o bloco de texto que foi inserido por parte desse IP que muitos consideraram inapropriado e que na verdade ele foi, chegou a ser revestido mais inicialmente ou também por isso mas também porque ele foi considerado violação de direito de autor já que ele tinha sido copiado de outro site, sem a permissão de outro site que não permite a, a cópia, enfim, não tem a licença compatível com a Wikipedia mas voltando ao história a gente pode ver o que exatamente aconteceu isso realmente, essa informação realmente foi inserida, como a gente pode ver agora ela foi inserida, como eu disse, às 16h51, mas o que poucos comentaram é que ela foi desfeita 9 minutos depois, ou seja, às 17 horas em ponto essa edição, ela foi totalmente desfeita por um editor voluntário, um revisor. Como a gente pode ver aqui, aquele bloco que tinha, inserido, que tinha sido inserido, ele foi removido da edição totalmente pelo, pelo revisor. Nove minutos depois. Ou seja, aquele texto que gerou todo aquele problema, ele ficou apenas nove minutos no ar, nove minutos acessível é, aos leitores. E uma coisa interessante que aconteceu. Isso, essa... A tensão que a mídia gerou, toda essa visibilidade do artigo, fez com que houvesse esse interesse em ampliar o artigo, ou seja, um editor ele inseriu quase 9 cabais de informação no artigo por conta, provavelmente, dessa visibilidade. Algumas é, outras edições foram feitas indevidas, o que gerou, aqui como a gente pode ver, a proteção desse artigo, ou seja, em questão de dois... De nove minutos, a edição foi desfeita. Dois dias depois, o artigo foi ampliado, com mais informação, foi revisado. E, por ter havido outras edições devidas, o artigo foi protegido contra novas edições. Então, apenas para explicar que a Wikipédia ela permite a edição livre para qualquer pessoa, potencialmente qualquer pessoa, mas existem revisores, existem pessoas que vão ler o que você escreveu, vão ler o que você fez, podem concordar ou não, e se você fez uma coisa incorreta, essa sua ação vai é ser desfeita, como foi o caso aqui. Então, apenas para esclarecer que realmente houve essa edição, mas essa edição ficou apenas nove minutos é, sendo publicada, sendo acessível na página da Wikipedia, e foi retirada totalmente em seu conteúdo, para as razões já explicadas. É isso.